Tia. Tico, você estava certo. Eu... O que está acontecendo? Eu estava eu preocupada porque machucaram o Tico no futebol. E eu queria ver se ele ia conseguir andar ou não, porque o celular está cheio e ele que é o programador de esportes. Você está desse jeito. Você estava. Você não vai casar com o ator? É a primeira vez que você e ele. Olha, me deixa falar com a Maria. Não, aqui fica. Nós dois temos que conversar. Como se você falava que estava apaixonado? Era pra valer, Tiago. Eu ia brincar com um assunto sério desse? Hein? Eu tentei te falar tantas vezes. Você não sei quem era. Eu até tentei. Depois eu vi que eu não tinha direito, não tava rolando nada. Que eu ia colocar ela nessa história. E a gente tinha terminado. Você decidiu que terminou. Foi porque tava dando demais. Eu menti pra você. Então, desde o começo... O tempo todo era ela. E foi depois daquilo que a gente percebeu que era que alguma era coisa linda de amizade. Então quando eu te contava o que ele me dizia, você já sabia eu não podia te contar. Porque de verdade eu acreditava que vocês dois iam ficar juntos de novo e eu jeito? Vocês dois na cama e eu servindo o cafezinho. Eu não te falar de uma história que Que aqui tinha começado no morrer ainda tinha um ator Que eu tentava falar pra ele Eu tentava contar e ele, ele não me ouvia Eu sei que você pode estar tá muito magoada Magoada aqui Eu tô saindo ah, Não, não, não, sair eu, você... ah, tá. eu não tenho nada pra falar com você Você vai, claro É ou não Eu não podia te falar ele, não tava acontecendo nada E vocês iam ficar juntos de novo, vamos eu... Talvez o detalhe de vocês pegando com ele fizesse a diferença. Se ele te falando que acabou, você não ouvia, você ia ouvir a mim? Quem sabe que você era minha amiga e não você eu confiava! Ah, Agora, ou você para com isso, eu vou ter que lhe. Não Você roubou ele de mim! Ele estava caído, chorando! E não tem nada com ele! Aconteceu, caramba! Aconteceu! Você vai ver o que vai acontecer com a tua cabeça! Aqui, Que vergonha! Duas adultas aí, mãe de família, sebastião. Foi ela, foi ela que começou. Foi você que roubou o que carimbo. É Quer das duas? Vai. Uh! Você tá vendo? Hein? Olha aí, isso é exemplo a dar para os filhos de vocês. Agora vocês duas vão sentar e vão conversar pra gente grande. Acabou? Uh! Eu e o Tico, a gente só, só sentiu que tinha alguma coisa além da amizade quando ele tava separado de você e eu tava separada do Arthur. E quando que eu tive separado dele? Vocês iam casar. Você saiu falando aquele monte de barbaridade para ele. Não fui eu, foi a outra. Para você, isso é coisa de dia a dia. Muito pouca gente sabe o que é esse negócio de dupla personalidade. Muito menos viu o que é isso. Então, tua defesa é a tua ignorância. Minha defesa é que a gente estava triste. A gente estava ajudando um ao outro. A gente se abraçou. De repente... A gente estava ligado. Fisicamente, entendeu, Maria? Eu sei o que foi. Eu conheço há 15 anos. Agora que ele era sem vergonha, eu já sabia. Ele também foi pego de surpresa. que você era uma Vagaba Vagabana, não. Não, não, não, Maria. Vagabunda. Ordinária! isso não te parto cara agora. Porque você pode andar para dinheiro de tanto que tem, mas eu não posso me dar o luxo de espantar eu acho de sua princesinha animada.